O, ah, o Zeniata Vamos ver se o Zeniata consegue Zenyatta, puto boy. Zeniata não acerta uma piribinha Esse Zeniata é vesgo Três do... olhos dele, ele é vesgo Nem deve cagar também ele nem caga, ele não tem nem sorte, ele não tem Reis, ah! reis, reis, reis Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha <risos> Chega de enrolação e se preparem! É, eu não sei por que ah. deixar aberto isso aí. Pra... Na caixinha ai, o cara não sei como que eu fiz o resultado do que eu A sexta nem percebi Mira na, na MS E boa sorte Sem rir. Nem mais hit do nem ver a gente dá, velho. Ah, meu Deus! Mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. Deixa eu se matar. Calma, calma, calma. Não mata não, não mata não, não mata não. não Tomou é um susto. Um, dois, três. Vai, filhão! <risos> Eu tava adivinhando, já que ele ia sair Kaká, <risos> como é que... Seu Se trabalho era só matar uma must, como é que tu morreu? Eu morri por um esquetearão um do caralho. Na hora certa! <risos> Vai! Uhum. Eu protejo você! vencedor pontuação <risos> dois que não se interferia vencedores não vêem olha isso olá carai tu voou longe que foi que eu fiz nessa merda <risos> oh ah! <risos> que foi isso? Que, que bug, é, que escroto, mano. velho! Eu que vou abre gravar abre. isso, velho! Ah, só vontade de você pegar o primeiro, porque eu pensei que não ia começar agora. Aí, aí que tá, teu problema é isso, tu pensa demais. O ah! que Viado! Ah! <risos> O <risos> o é o é é o vou botar uma coisinha mais adequada Vou botar uma coisinha mais adequada Você aqui, pode galera tipo, yeah, yeah, man, beleza? E beleza, <risos> yeah, man, beleza. <risos> <risos> a mais uma <risos>